E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Máquia falando E como vocês podem perceber, eu me ferrei na última run nossa Então vamos reiniciar a streak, né? Nem sempre, nem sempre a sequência de vitórias dá bom pra mim que eu sou bem ruimzão no jogo, mas evoluindo junto aí A gente ganhou a última, né? Aí coloquei um clipezinho aí no começo de eu essa última aí que eu joguei Mas vamos recomeçar Ótimo começo dessa vez E... A CID é 14W0 O 43KP A gente começou com a cabeça de cricket Que dá bastante dano E o detonador de lágrimas Que... Conforme eu atiro e aperto barra de espaço Ele explode tudo Bora lá Então eu joguei bem mal, né? Nesse outro clipe Eu... não eu não achei que o anarquístico que book ia me dá tanto problema, então. É algo pro futuro, né? <risos> Nunca mais pegar aquele item. Vamos jogar com um pouquinho mais de foco agora. E não vamos pegar itens que possam nos matar. A gente tem, começou com bons status, né? esqueci de falar isso Mas começamos com bons status é, Acho que o que eu mais quero aqui no momento é Cadência mesmo, né? Sempre gosto bastante de cadência de tiro E... E é isso Opa! Dano... Acho que de dano a gente tá bem Por enquanto Vamos ver Vamos achar nossa item room ainda Correr atrás dela Opa, pegar um dinheirinho aqui que eu não vi Item room tá aqui Vou focar um pouco aqui nesses bichinhos que pula Então, eu vou tentar trazer um pouquinho de AIS aqui, né? Alguns dias aí da semana. Conforme eu conseguir gravar, né? Porque eu tô fazendo um monte de coisa na minha vida. Então, às vezes fica um pouco difícil, né? Pra, pra gravar ainda, assim. Tem que fazer um, alguma edição ou outra, né? E... É o vírus? É o vírus. E... Eu preciso achar um tempinho, né? Que eu posso fazer as minhas coisinha aqui, pra poder trazer algum, algum conteúdo de desqualidade. E esse, arqui, esse vírus que a gente pegou, conforme a gente toca nos inimigos, eles ficam envenenados, eles têm a chance de derrubar corações negros. É muito bom, tipo, se fizer isso aqui. Só que <risos> é chance, né? Então a gente precisa de uma imunidade... Pra conseguir usar esse item bem. Vamos continuar. X sinceramente está bem no jogo ainda. Hmm... Secret Room talvez esteja aqui. Não está. É... Vamos ver qual é o boss. Então... Antes eu vou pegar esse coração vermelho que eu não quero perder novamente. Passar essa vergonha em rede nacional. Então, Limehorn Bora lá Pequeno chifre, essa é a versão normal dele Não é muito difícil, na verdade é um dos Mestre mais bocó que tem As outras versões dele, as campeões São um pouquinho mais Problemáticas Mas não é um desafio Pegamos um item de HP Vamos pegar o Coração Soul Heart E vamos descer Prá. Bora lá Maldição da escuridão Não, não afeta muito Apenas os usuários de óculos Como eu E... Yeah. <risos> Vou jogar um pouquinho mais focado. Essas, essas salas aqui mais básicas dos primeiros andares não oferecem tanto perigo. Já a pior parte desse jogo realmente é os, os mestrões, né? Que nem Headless Horsemen é, um, é um problema pra mim. Eu tenho problemas com mestres que são dois ao mesmo tempo, né? Então. Às vezes eu me complico. Que carta é essa? Dois de paus. Duplica nossas bombas. Ah, esse batom preto que eu peguei ele aumenta a maldade, né? Então eu acho que ele influencia nos pactos com o demônio, né? Caso a gente precise de alguma. Uma chance a mais, né? De. do Satan aparecer. Pra nos dar um item que preste. Ui. Não, não, não, não, não, não, não Cocô, sai Bom, deu bom aqui Tá certo Então, caso Eu acho que ele faz isso, né De aumentar um pouquinho as chances É que nem a, a Bíblia satânica Quando você usa, ele dá, sei lá, mais 5% de chance De aparecer Vamos lá tá, as aranhas vão começar a sair por aqui Então bate bater em todo mundo Opa Pra porteira Ainda estou procurando a sala de itens. Vamos ver se a gente acha. Seria bom achar um shopping também. Não tenho tantinha. Então. Acho que, uh, acho que nem vale a pena. Destruir isso aqui. Antes que spawnar aranha. Vamos, aranha. Aí. Uh, não, não, não, não, não. Deu bom explodir essa caixinha. Nos deu coisas boas. Bom, filho, pula pra cá. aí Vou explodir essa tinta de rock. Pegar minha bomba de volta. Coração e vamos ver o que tem. Bom. Se você não sabe como pular, você pula assim. <risos> Ai, nossa, rota de jump. É bom. Só que... Sei lá, eu não, não curto muito esses itens de punho. <risos> Acho ele meio, meio bobo. Mas é útil. Ainda assim é útil. Vamos enfrentar o, o jovem alfinete. Famoso Pim. Chefe mais difícil desse jogo. Se eu tomar dano pra ele, eu desinstalo. Ele é bom... Pegamos o Alfinete, então... <risos> que ironia, né? O chefe, é... o nome dele é Alfinete. É, ele dá velocidade de... de tiro pra gente e... A teve um bom... Vai dar uma boa aqui, hein? Porque eu posso jogar esse demônio aqui e pegar Abaddon. Abaddon mega do item, muito bom. <risos> Sucurros, cara. Abaddon, ele te dá quatro corações de, de pretos, acabam todos os seus corações vermelhos e te dá um bônus de dano enorme. E a Sucubus, ela fica voando e tem uma areazinha na frente dela, deixa eu sair daqui para vocês olharem a área. E essa área aqui meio escura, ela dá dano por segundo baseado no seu próprio dano, né? e quando você entra na área dela... Você ganha um dobro, dobro não, né? Mas você ganha uma boa porcentagem. Então, bora descer que a gente tá num começo bem forte. Ai, maldição da cegueira. Bom, não vamos pegar itens, né? Então, uh, tá ótimo. Um item de graça ali, não pode pegar porque é uma da cegueira, mas tá bom, eu ainda vou ficar com o batom, o batom, o batom não fez nada pra gente, eu acho que esse batom ele ele tem a possibilidade de derrubar mais, é só... deixa eu derrubar esse Jardim aqui, ele tem, acho que ele tem a habilidade de derrubar mais corações negros pra gente, não sei, eu tô, tô especulando, sinceramente, eu não sei o que ele faz. Deixa eu ver aqui. É, exatamente. Olhei <risos> aqui rapidinho no Platinum God e... Realmente, ele dobra a chance de, de ter corações negros, né? Corações negros aparecerem. O que é bem útil. Como é Curse of the Blind, então... Nada de pegar itens, a não ser itens de boss. Acho que o único item que pode acabar com a gente é o tratamento experimental. Secret Room estará aqui. Vamos ver quem é que a gente vai enfrentar Mega Mumia. Vamos lá É um boss um pouco chato Porque ele dá Ele tem pouca vida, mas o problema É essas bolinhas roxas que fica seguindo E você tem que ficar Rodeando pra não, não enfrentar uh, uh, uh, deu bom Vamos pegar HP, HP eu aceito Beleza, antes a gente não sabia que item que era, agora a gente não sabe nem pra onde tá indo. Parece até a vida real. Eba. Vamos ver, o é um imperador, vou segurar o imperador. Pelo menos a gente já conseguir pegar uns itens, né? ah não, não, não, não, não, deu bom. As de copas converte tudo pra corações. Hum, sinceramente eu não quero. Não faz meu feitiço. Hum, Secret Room talvez esteja aqui. Não. Ah, o Abaddon também tem a chance de deixar os inimigos com medo. Tá, fear neles. Não é uma coisa que eu curto muito, porque eles ficam imprevisíveis, né? Então, acabar complicando um pouquinho pra gente acertar, mas dá bom. Bora, dá bom. Eu, ainda assim, eu consigo, eu tenho facilidade. Eu prefiro jogar com, com os inimigos do que com, sei lá, tiver um orbital e eu depender de acertar o orbital pra matar, sabe? Sinceramente, eu prefiro. A gente gosta muito de jogar com Orbital, né? Mas aí cada um faz seu próprio jogo, né? Você tá doido. Depois que eu fiz a Family Man, eu, eu, eu desisto. <risos> Nossa, é muito complicado ficar jogando com Orbital, cara. de outra... Olha que tem um no shopping. Outra... tratar, além outro desafio que também foi um pouco difícil, foi o Cat Got Your Tail. Cat Got Your Tongue, algo assim. Que... Você tinha que jogar, tipo, como o Guppy, só que você não podia tirar Você só podia usar aquela... Um item de bola de pelos. E, nossa, aquilo é horrível. <risos> Chorei demais com aquele desafio, mas consegui, né? Tudo pra liberar, acho que é bercano auges, algo assim. Hum, já foi aqui em cima já. Ainda tô procurando. Seria uma boa pegar as moedas, né? Mas ainda tô procurando. parte de itens. Ai! Viva! Preciso de 15 moedinhas. tá bem no jogo, tá uma situação bem incômoda, bastante dano, mas ainda assim, falta aquele que né, aquele, sei lá, eu acho que eu iria para efeitos de tiro nesse momento, contagem, olha o contagem aí de novo, não, mas dessa vez não. Tiny Planet, nem Ferrando eu pego. Bursting Sack. <risos> Vocês não queriam dano? Olha o dano aí, olha, como vem. Meu dano foi para 30. Na Sucubus, para 46. Se agora eu não ganhar, não sei nem quem eu sou mais. <risos> Tinha um boss ali. A Sokubus dá dano baseado na minha lágrima, né? O meu dano. Então, tipo... Se eu tô dando esse dano absurdo, ela tá mais ainda. Então... É. Eu acho que eu não preciso nem pegar as moedinhas. Que se dane. Vamos descer. Sei lá que é mal... Ah... Curse não. É, gente, eu, eu não sei... Não sei quanto que eu tenho de vida, não, mas eu sei que eu tenho bastante. Ok, mais importante. Ó, vocês como eu na vida dos caras. Nossa, muito bom. Stars card. Não. Precisa de um item de mapa agora. Seriamente, eu não preciso de dano pro resto do jogo. Mas cadência de tiro seria maravilhoso ainda. Vamos continuar aqui, nossa Opa Essas máscaras aí, nossa Ô inimigo Bunda, viu? Pelo amor de Deus Vamos abrir isso aqui Pegamos uma vidinha uh, Deu bom ah, Eu vou segurar isso aqui porque sinceramente os coração não tá vindo e eu preciso de velocidade de movimento. Eu não quero passar mal que nem na outra run não. Droga. Tudo bem. Deixa eu não morro não. Nossa. <risos> Muito forte. Mas eu vou entrar na lojinha. Uh, moving box, não obrigado o que estamos procurando monski, estamos procurando e vamos pegar mais nada tinted rock não a gente está onde? cemitério okay. vamos procurar a Sala de itens. Nossa, muito forte. Logo trombetada nos outros. Vamos ver o que tem aqui. Mongo Baby. Mongo Baby é muito bom. Ele copia o tiro, né? De quem tiver. Quem tiver perto do. De... Nossa Senhora. E, como eu tô com um tiro muito forte, ele vai copiar o meu dano. Então, tipo. Eu acho que ele copia meu dano. Anyways. <risos> não importa, a gente tá muito. Tipo, fora do, da linha já. E. Vou até abrir isso aqui. Vamos ver o que vem. Como a gente tá com a. Aê! Como a gente tá com a mão skin, então. Os baús estão dando o dobro de recompensa. Bloat. Sai de cima. Bloat é um dos mestres que eu não gosto de enfrentar. Por conta desses raios de Brimstone. Cadência de tiros. E bastante. Bastante vida, aumentou bastante a cadência. Bora descer. Ah, bom, dá pra gente ver o Boss Rush. Sinceramente. A ah, Bongo Baby aí é osso, hein? e dando a chance. Eu precisava de um item de teleporte agora Pra entrar dentro do boss rush e sair dele Que eu não quero fazer não E é, se tiver alguma coisa, tipo Sei lá O que seria bom nesse momento Acho que qualquer efeito de Qualquer efeito de, de lágrima ia ser bom pra mim Holy shot, algo assim Sei lá, acho que um item que eu gostaria de ver o Incubus Incubus ia ser da hora Nesse ponto do jogo Eu acho que alguma coisa que dê piercing Seria bom também Matar essas aranhas primeiro Aí o tiozinho aqui Bom, a gente descobriu onde tá o boss. Eu tenho. Sei lá, um minuto. Eu tenho um minuto livre. Pra achar um. Um card de teleporte. Seria bom ir no shopping. Mas eu preciso achar o shopping primeiro. Ei! Ih, Bicks Inside. Sai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Nossa, Backs Inside. Se não der pra entrar no boss, acho que não tem problema. Mas ia ser muito legal se desse. Vamos ver se a gente acha. aí, achamos o shopping. Não, não achamos o shopping. Tá, não quero saber o que é isso. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Cara, eu preciso achar o shopping. Urgente. Aê! card, card, card, card, Não. É, não vai dar pra ir pro boss, não <risos> Bela uma porcaria. Mudou aqui o que tem. Vou destruir esse carinha também, só de raiva. Ai, ai. Que lixo. E vamos procurar item, não, né? Tem tempo agora. Mais dano. Por que não? Vou olhar tudo. Chuck? Acho que se eu pegasse Libra agora, essa ser muito legal. Libra ia a dar um bom dano. Bom, ó. Boa. boa. Ele equilibra, né, o, os status que a gente tem. Uh, pena que não tem máquina de reroll, né, mas... Bom. Nossa, eu até tinha esquecido do auto-jump. Deixa eu abrir mais rápido. Vamos pulando, pulando. É, não, não, né. É, obrigado, jogo. pulando. Vamos ver o que tem aqui pra dar presente. Pegar. Caramba, um relógio quebrado. Não é muito legal, mas... Tá bom. Vou mudar o resto que tem mais que comprar. Pra chave. vamos seguir reto. Bom, já que a gente não... Não teve o que fazer com o Boss Rush, eu não vou Eu vou ficar com o seu How Jump até o fim do jogo, basicamente, por conta disso. Eita! É, alto jump aí. Tá me tirando, né? Bom, pegar a Super Secret Run aqui. Golden Rush já não faz mais sentido pra gente. E... Ai querida! Não ok. É a mãe vermelha. mãe vermelha dá mais dano. E ela pisa mais rápido. Então tem que ficar esperto para não tomar uns dano. E ela aparece esse olho do nada. Nunca consigo escapar disso. Aê! E nós hoje vai ver o satan Literalmente. Deixa eu ver. Vou pegar a dualidade, porque eu quero o Angel Deals. E vou pegar o bebê apodrecido, porque ele solta as mosquinhas. Mosquinha dá dano baseado no que eu tenho de dano, então... Bom, se a gente não, não tomar dano, a gente tá numa posição muito, tipo, confortável. Eu não consigo até falar da minha vida. Então, recentemente... Tem uma banda aí, né, pra quem não sabe. E, eita! A gente começou a, a pensar em gravação, então a gente tá... Tá gravando bastante, né... Tipo, minha parte vai ser gravada, eu sou baixista. E minha parte vai ser gravada essa sexta, tô bem, bem ansioso né, pra isso. E tô bem preparado também. Fiz a minha lição de casa como a gente diz. E é isso aí, em breve a música vai estar disponível aí também no YouTube, no Spotify. E eu vou passar pra vocês depois o link vocês ouvirem, vou postar também aqui no canal. Eita! Que bom. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nada. Onde tem interna Ah, é. Eu tô com rato de jump. Vou pegar. Pula, filho de uma ego. Minha banda de de voltando a minha banda, né? A gente toca rock nacional. Tudo Portuga. E.. Nossa, tá sensacional o som. Matriarca! Bom, boss mais. Um dos bosses mais difíceis desse jogo. Bora derrotar ela rapidinho. A gente tá com bastante dano pra isso. Não sei como me acertou, mas tá bom. Aê! Bom, vamos aqui. Nance Habit. Então, eu queria vir pra cá por conta do... Eu consigo pegar a vida aqui. E vamos enfrentar um anjo também, por que não, né? Acho que tá forte. Vamos o segundo pedaço de chave. Eu vou ainda ficar com o Imperador na mão. É, eu vou ficar com o Imperador na mão. Bora descer. Então, aí. A vai fazer essa. Vou fazer essa gravação na sexta. Vou postar aqui pra gente. Não sei o que isso aqui faz, não vou pegar. E. vocês vão ver. Tá bem, bem interessante a música Bem Sei lá, é uma mista de Sei lá, romântico com Dor de Corno Algo assim <risos> Dá pra isso falar É bem da hora, tipo Tá muito bem montado, os guitarristas tocam muito bem Na verdade todo mundo banda bem nessa banda E Sinceramente eu gosto de puxar um saco Pra todo mundo ali, porque É da hora E a coisa mais interessante da a coisa mais interessante de. De aprender música é essa conexão né, que a gente tem com os outros. E é tipo o canal mesmo. É. Dá pra você apresentar o que você faz, né? As pessoas criticam, as pessoas não criticam, gostam, não gostam e.. Basicamente a mesma dinâmica. Só que o único. Só que aqui, tipo, a gente tá jogando, é fácil. É fácil a gente recomeçar um jogo, né? Agora, a música tem esse, tem esse negócio, né? Quando você ao vivo não, não consegue demonstrar o que você realmente tá fazendo, né? Aí é meio, meio complicado, porque você fica muito muito mecânico tocando, né? Virar uma pessoa tipo um robôzão tocando o famoso Franken Derp. E eu tenho que começar a parar de tomar dano. Encontramos... Encontramos a mãe. Vamos ver se a gente acha uma saída aqui. Vamos enfrentá-la. Ih, acabou. Ah, não, não vou enfrentar o Rush. Eu não tenho cadência de tiro para isso. Não tivemos pacto com o demônio nem com o anjo, né? Então, infelizmente, não vamos ver o Mega Satan. Uma pena. Gostaria de enfrentar ele com esse dano todo. Mas não, não vai rolar dessa vez. Vamos ver o que é isso aqui. Percano. Percano me dá essas mosquinhas e as... E as aranhas. Dá bastante dano baseado no meu dano. A gente tá basicamente... Tá ganho isso aqui. E talvez a gente até faça uma... Victory Lap, hein? Uma corrida da vitória. Vamos ver como vai estar. Tá. É isso aí, tipo, é o que eu tava... É o, voltando ao assunto, né, é o... Tá. Voltando ao assunto... Vamos enfeitar o Satan. Dois, três, quatro... Então, né, quando o músico ele não tem minha paixão de tocar, dá pra, dá pra ver na, na hora que ele, tipo... Tá ali só fazendo frente. Mas é isso aí, né? Tipo, todo mundo fala do.. Fala que tem que ter o dom pra música. Eu acho que música você tem que ter o.. Nem o dom, é o sentimento pra tocar, né? Um negócio que. Só quando você sente você realmente faz direito, né? Fora de sempre. Será ah, que a gente acha algum item bom? Vamos ver. Bombas. Sim. Pandora Box. É. Pandora Box não me dá nada, porque estamos no último andar. Ah. É, vamos lá, Imperador. Eu não vou, não vou me estender muito, não. Vamos lá, Cordeirinho de Deus. Vamos. Eita. Com o meu dano ele não é muito. Errei! A não ser quando ele faz isso, né? De sair correndo pra cima. Morre logo! Aí! Vamos fazer um Vitor e Léo então. Bora pro Vitor e Léo. A Vitor e é mais ou menos. Nada mais ou menos que. Você ganhou o jogo, você continua com seus itens e ser Jover Power, tente correr, né? Ou se divertir mais com a itemização que você conseguiu, né? Então Eu não gosto desse item. Então vamos, vamos, aí. A Seed para essa Victory Lap é essa daqui, HV62LE7, quem quiser jogar ela aí sem ser uma corrida de vitória. Mas curva de vitória pode jogar aqui, vamos ver se ela é boa, compost, hum, não sei, ah, isso eu quero, mais opções, adoro mais opções, vamos matar os bichinhos, os bichinhos, Procurar nosso boss. Ah, bomba demorou 8 horas pra explodir. Esse negócio de aceleração e desaceleração do, do jogo é por conta do, do reloginho quebrado lá que eu.. Que eu ganhei do presente. Não e tem item muito bom, né? Mas.. Tá ganho isso aqui, né? polifimos. Basicamente ganhou pra gente, né? Acabou. Vamos pegar o hormônio de crescimento. Ganhamos o spam. É o dobro de velocidade, mais dois de dano. E a gente não precisa mais descer. Vamos descer. é o famoso mamão com açúcar agora tá fácil demais tá extremamente fácil mas vocês perceberam como esse jogo é é injusto às vezes né ele te dá um, uma run extremamente ruim e depois ele pega na tua mão e fala olha o que, que você quer da vida ele pega e te dá tipo um bagulho muito louco sabe esse chapéu aqui, o Host Hat, ele... Ele me deixa imune a bombas. E... Super legal. E a gente pegou um shopping quebrado. Vamos pro boss. Se eu odeio porão. Um, eu dei esse por não esse <risos> porão. Chance de você se queimar me falta. E na Vitória Lap você tomou o dobro de dano. Né? Então. Hum, não, não vou rodar é o que eu tenho. Então você toma o dobro de dano. Isso é tipo péssimo. <risos> Interrupt. Ei. Não vou pegar moedinha não. Oh, múmia. Tchau, múmia. Vou pegar a chave de trava. Engel, ó. Scapular é bom vou enfrentar o anjo Não vamos mais enfrentar o anjo A gente tem a chave do Mega Satã Completa agora E a gente vai conseguir Enfrentar ele, olha só aceita o boss secreto desse jogo e é um satã gigantesco tem duas fases né você enfrenta ele só no sheol que é aquele aquela fase que a gente tava ou na catedral né E, sinceramente, com o dano que a gente tem, a gente derrota ele bem fácil. Mas vamos ver o que nos aguarda, né? Nem tudo... As coisas só vão... Só vão ser rosas quando... A gente... Chegar lá. Até lá. Aqui a gente vai conseguir a... Eu vou ficar com a Bíblia Satânica. A gente pegou a transformação, né? Do bookworm, que a gente tinha pego na, no último vídeo também, né? Bem fácil, pegar três livros, você vira. E duplica seu ataque de vez em quando. Super útil No dano que a gente tá. Qualquer um que for pego por isso aí, boa sorte. Nossa, nunca vi essa sala. Interessante. A Bíblia satânica, ela... Nossa... Ela me dá um coração negro, né, por utilização, a cada pouco, né? Ah, vou pegar o Dead Bird. E o Dead Bird, ele... Quando eu estou mudando, ele spawna um passarinho que fica voando e... Fazendo as coisas deles. E... É... Vamos correr, né? Vamos correr? Vão correr. Vou pegar a Backpack, que me deixar usar dois itens ativos... Blank Card para imitar todas as minhas cartas, como eu tenho Imperador, eu vou conseguir ir para os mestres automaticamente, então, não vou olhar mais, não quero isso, não vou olhar mais nenhuma sala de item, e de agora, a gente só vai diretamente para os mestres, que aí a gente dá uma aumentada na velocidade, né? Gerdin. Tchau, Guirdi. <risos> Dá nem graça. Marbles. Não quero nada disso. Vamos descer. Super rápido, né? Com o.. Com coisa. Com a... o cartão vazio, né? Blank card. E já estamos no mestre. Mestre. Double Trouble. Um cocô e um... Mega Mal. E acabou. A gente conseguiu o Halo, a Aureola. A Aureola dá... Um monte de status up pra nós. E... Devil Deal. E não valeu a pena. Vamos Vai é extremamente rápido, né? Filha satânica. E vamos pro mestre. Boa sorte, mamãe. Vamos pegar o Polaroid, vamos ver o que tem no boss rush. Holy shot, that's key. Ah, não. Ou oh, sim. Não, não vou. Dessa vez, não. Vamos descer. A opção da cegueira, não tem problema. A gente vai passar quatro fases e ir direto pro mestre. Enfrentar as bastas cistas aqui. A gente pegou a Palaroid pra descer pro chest, né? Pegar um pouquinho mais de item pra enfrentar o Mega Seita e o Blue Baby também. Olá, morte. Tchau, morte. Bola de bandagens, nível 2. Virou a banda de girl. Muito linda. Vamos descer. Passar mais três salas antes de a gente ir pro boss de novo. Vou abrir essa linha só pelas pelas risadas. Não não, Curse de Eye não. Aquele é um item que.. Enquanto você estiver carregando, se alguém te acertar, você se teleporta para qualquer outro lugar. E não, não vale a pena. Vamos pro mestre. Vou de novo para o Eucaristia. A relíquia. O prisma. O prisma é bom, hein? Puta, eu gosto do prisma. Onde é o prisma? O prisma é esse quadradinho ficar rolando e quando a gente atira sobre ele, ele deixa o nosso tiro tudo coloridinho e dá um dano absurdo. Vamos subir. Mais quatro salas, a gente vai pro Isaac, uma, nossa, zero aproveitamento. Duas, três, quatro, Isaac, Ei, Isaac, vambora, e aí Isaac, do que você que é feito? Feito de derrotas. Vamos ficar aqui no cantinho. Nossa. Dano. Toneladas de dano. Descer. Maldição da memória. Abriu para nós a chave do Mega Satan. Vamos ver o que nos aguarda aqui a maçã, por que não né, menos um de Tears, um pouco mais de dano, vamos pegar a maldição da torre, porque quando você toma dano todo mundo spawna uma bomba pra caramba, e a gente conseguiu a transformação, pegando alguns itens relacionados à mãe do Isaac, a gente fica com a faquinha atrás, é isso aí. vamos brincar um pouquinho aqui, eita, Aumenta um pouquinho a, a música. Ó, ah, o curso. A maldição da torre. Ó. Como vai. A gente tem bastante vida. Dá pra brincar. Vou pegar um negocinho aqui. Roda da fortuna. Item de graça basicamente. Eita. Os pregos dão mais dano ainda pra gente. Como se já não tivesse muito. né? Vou ver o que tem aqui. Ah, charme de um vampiro. Ele cura cura sua vida vermelha, né, a cada pouco. Vamos pro Blue Baby. É, boa sorte, Blue Baby. A maçã dá esse estilo de canivete. A cada pouco. E... Esse tiro de canivete dá muito mais dano, né? Do que os tiros normais. Então, vamos correr atrás do Blue Baby. Basicamente, a Bíblia satânica ficou inútil, né, pra nós. Vamos correr pro começo da fase lá, pra gente entrar na portinha sagrada. Nossa. Super OP. Eita, tem três. Oh, eu sou rica. Deu bom. <risos> Grid deu bom mais dinheiro para nós. Vamos derrotar esses bichos aqui também. Eu só quero achar o começo da fase, só isso. Só o que me interessa é o começo da fase. Mongo Baby tá imitando né, o Headless Baby. Então ele tá tirando as mosquinhas também. O que é muito bom. Aí chegamos no começo. E vamos pro Mega Satan. Xixi. E aí é o mestre final, gente. O secretão desse jogo. Ele spawna um monte de outros mestres. Por isso que eu falei pra vocês. Tem que estar tá preparado pra jogar para jogar contra ele. Por isso que é embaçado. Eita. A gente tá indo bem. A gente tá indo muito bem, na real, contra ele. Ele é um oponente mega tenso e de... diferente do Usch, né? ele não tem a mega armadura né? para acabar com a gente. A armadura dele é comum. Mas se a gente não tem nenhum piercing shot, é complica. Né? A gente precisava de uns tiros que atravessasse. Aí ia dar legal. Enfrentar os anjos. E enfrentar o satan de novo. lá. Tá batendo nele. O poder de Deus. E bora pra fase 2 dele, que é mais treta. Bate, bate. Bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate. E vencemos. Será que vai ter delírio Não, não vai ter. É isso aí, pessoal. Então, a tá aí no final. Isaac virando monstro humano, monstro humano, monstro humano. E a patinha do Gump ali. E é isso aí, pessoal. Então, até uma próxima aí. Vai ter mais Isaac aí no canal que eu tô gostando de jogar. aí. é nós. Falou!